Tidal Plant, action Ok, estou realmente curioso sobre como isso aqui vai funcionar Eu não tinha velocidade suficiente, eu não Eu estou tão decepcionado por... Ok, pra falar a verdade Oh, tem um caminho aqui em cima Eu absolutamente poderia ter arremessado o Sonic ali nos espinhos Mas, uh, não, muito bem Hum, será que dá pra jogar com o Knuckles? Eu nunca poderia imaginar se isso vai acontecer ou não Absolutamente não é algo que acabou de ser confirmado ali. Bom, isso provavelmente significa que o Knuckles vai ter chefes novos, então... E yeah, é, tipo... Como continuação uh, de Sonic 3 e Knuckles, é natural que o Knuckles tenha caminhos diferentes. Não sei porque eu acharia que algo diferente aconteceria, mas eu já estou extremamente cheio de hype. Uh, Para aquele gameplay, enquanto eu estou abaixando o volume novamente, porque. Meu, os efeitos de... sonoros. Meu Deus de ponta cabeça! Uh, isso. Isso é um belo um detalhe. Tipo, eu acho que no Sonic Man ele não ficava em ponta cabeça nessas bolhas, né? Um, ok, isso. Eu certamente não continuei ali pelo caminho. alguém não me disse que essa fase vai. Peraí, o que raios é isso? O que raios é isso? Um caminho alternativo. Oh! Bom, pensei que isso aqui fosse um mero caminho alternativo, mas isso é mais do que um mero caminho alternativo. Oi, oh, aí? A gente vai descobrir a música uh, de afogamento. Bom, música de perigo de afogamento, não exatamente música de afogamento. A música não começa a tocar depois disso. A propósito, aquele Badnik é incrível. Coloque isso como... Bom... Oh, ok, bom Risco de afogamento Significativamente reduzido O um, que, que eu ia dizer? Pois é, né Oh yeah, aquilo Daria um emoji bom uh, Num chat do Twitch Ou Discord, ou sei lá o que Alguém, sei lá, convença Oh não Conf... Oh não <risos> Esse o bolso de espinhos conseguiu coisas incríveis ali. Ah, um, eu, eu só ia dizer... Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. É melhor não continuar insistindo nessa piada depois daquele desastre inteiro ter acontecido. Você tem espinhos demais, você agora não tem espinhos demais. A propósito, acabo de perceber que aquele inimigo é simplesmente uma versão alterada daquele chefe de Sonic 1 de Master System. Coisa que ah, se repete. Aqui, referências sutis aos jogos de Master System, que não é simplesmente uh, retirar mecânicas diretas. E, novamente, eu aprovo tremendamente. Bom, o jogo tá dizendo a gente, pra gente ir pra lá, só que... Oh, ok, você tem que cuidadosamente... Isso é uma maneira realmente interessante de utilizar uh, essa mecânica dos ventiladores, que não foi feita... Até agora nos jogos oficiais que eu tenha percebido A propósito, se eu tivesse um insta-shield, isso não teria acontecido Talvez, pelo menos em teoria Peraí, peraí, vamos descer aqui por... Ok, correção uh, Pensando melhor, vamos não descer por aquele tubo Oh, espera um instante Eu preciso de uma recuperação de oxigênio caso contrário as coisas vão ficar feias Deus, Deus não precisa de recuperação de oxigênio Ele consegue lidar com as coisas aqui tranquilamente ah, uma coisa, tipo, essa fase aqui não tem uma certa consistência estética com as partes aquáticas do Tales Adventure? Eu meio que tô percebendo uma coesão ali, mas não tenho completa certeza. Sonic casualmente, ficando de cabeça para baixo aqui, é... É algo, certamente. Ok, duas idas te recompensando por explorar, mas é, parece que eu consigo simplesmente... Ah, uh, provavelmente não consigo, casualmente, atar pelo teto ali a propósito. Esses tubos são extremamente Launch Base. Ok, yeah, uma coisa que eu não esperava nessa fase fosse a estética de Launch Base. Apesar de, tipo, fazer sentido. Uh, boa parte de Launch Base está debaixo da água e yeah, é uma base secreta do Eggman. Como essa aqui também é Bom, é uma base do Eggman Mas falar que é secreta É realmente justo Eu não tenho certeza Vai ver, simplesmente tem Sei lá Um ornamento gigante uh, Na imagem do Eggman uh, Fora d'água Bem gritante Sinalizando que tem algo ali Absolutamente justo o que aconteceu ali Do que vocês estão falando? Eu... Acho que eu não poderia ter reagido ali. Ah, vamos o Tails. Tipo, eu sei que o jogo quer que a gente utilize a bolha, mas olha a bolha que se exploda de preferência. Ah, de preferência comigo não estando dentro. É ok. Isso dá uma música muito diferente. Por propósito, ali eu simplesmente não consegui me decidir se eu queria dizer de preferência ou preferencialmente. E aquele desastre foi o que saiu. O que, honestamente, uh, explica a maioria das vezes que eu causo crimes com português, mas tudo bem. Ok, são só dois estágios bônus ou são três? Porque, tipo, eu acho que eu cheguei a. Oh não. Deus, você me arruinou. Um, eu acho que eu cheguei a ler em algum lugar que tinha. Tra... Não, tô confundindo com o Sonic Classic 2, <risos> que tem três bônus. Bom, lá vai o Feng com suas risadas. Oh! Ok, então simplesmente o um saltador aqui com uma massa. Isso é certamente algo eficaz, especialmente considerando que te protege nessa situação aqui. Parabéns, Feng. Você tentou um pouquinho mais do que de costume. Ah, só um pouquinho, como foi percebido ali, mas. Pois é, né? Uau! Placa. Essa música está sendo um remix de Tales Adventure? Porque... Hum... Eu acho que sim, a propósito... Yeah! Lembro que eu tinha dito no fim do último episódio que eu estava curioso se aconteceu ou não? Pois é, nós estamos vagamente jogando Tales Adventure agora, ok. Deixa eu... Deixar de ser estúpido e simplesmente me atirar aqui. Mas, é... Yeah. A propósito, por mais que esse jogo seja, obviamente, baseado nos jogos clássicos, essas mudanças repentinas de gameplay estão começando a me lembrar mais uh, das coisas da era Adventure do que qualquer outra coisa, mas pelo menos isso aqui é... é competente e não é completamente horrível. Mas é claro, o problema é que isso aqui não é gameplay de Sonic, isso aqui é simplesmente um... Shoot'em Up uh, Subaquático aqui Que eu suspeito que vai ser também uh, Bastante linear De tal maneira que uh, Deixa Uau, a música tá Ficando interessante uh, De tal maneira que Jogar essa fase e repetir as vezes No futuro não vai ser a coisa mais animadora do mundo Ou talvez O sip Up é esse o nome do... Do submarino, né? Enfim. Uh, talvez ele seja destruído, aí a gente vai simplesmente andar normalmente pelo resto. E o Knuckles, invariavelmente... Ok, variavelmente uh, vai ir por um caminho normal, talvez. Eu não tenho a mais remota ideia, mas é isso... É algo que pode ser comparado, certamente, com Mirage Salon e como as coisas aconteceram ali. Olha, é, eu posso fazer, tipo, spin dash aqui pra... Uh, seguir em frente, mas não é necessariamente... Ah, oh, eu pensei que... Tipo, olha, tem uma furadeira na frente desse negócio. Isso realmente deveria, sei lá, funcionar de uma maneira melhor. Oh, agora temos exploração adicionada aqui. O okay. que? Oh, isso tá me dando flashbacks de Echo the Dolphin. E eu não quero, sob circunstância alguma, ter flashbacks pra Echo the Dolphin. Sem dúvida alguma. Um, peraí, deixa eu ir por aqui. É, yeah, ok, eu estou perdido. Isso é uma mentira. Se eu continuar indo aqui pra baixo, eu vou diretamente... Oh, você não perde todos os anéis quando você atinge uma mina. Certamente uma boa direção, ok. Nesse tipo de gameplay, é melhor simplesmente utilizar o analógico do que o D-Pad. Simplesmente cansa menos o seu dedo, no fim das contas. Mas, é, yeah, esse Spindash aqui, ele... Não sou super fã dele, porque eu tenho que esperar e etc. E, ok, eu tenho que apertar uma alavanca em algum lugar novamente. Ok, hora de exploração. Se quer tem espaço... Pra exploração aqui. Meu que se. Pera aí, deixa eu. prestar um pouquinho de atenção mais. Ou. Oh, era pra eu ter. apertado dois botões ali em cima, não era? Ah, deixa eu ver enquanto eu presto mais atenção. Yeah. Yeah, definitivamente. Ah, ok. <risos> não, simplesmente acabei ignorando completamente a alavanca. De alguma maneira. Provavelmente, tipo. Uh, pessoas que estavam assistindo ficaram agoniadas ali quando... Ok, eu não consigo fazer nada sobre isso, a não ser... Ok, eu simplesmente não consigo fazer nada sobre isso. Oh, é certo que mísseis vieram de lá. La... Oh, o quê? <risos> eu tinha esquecido que o Knuckles pilotava uh, uma máquina do Robotnik. No original. Completamente conseguindo esquecer dessa ma... um... Era o Metal Sonic disfarçado. O que? Uh... Isso certamente não era algo uh, no jogo original. Tipo, no jogo original tinha o Metal Sonic, mas uh, o fato do Knuckles não ser o Knuckles é outra coisa. E isso de repente torna o enredo coerente. O Knuckles simplesmente não foi. Um turbo idiota. Três acts? Ok. Ele... Ele é simplesmente era um Metal Sonic. E está independentemente tentando fazer alguma coisa. Ok. Hum, subida vertical. Olá, isso me lembra extremamente de Metal Slug 3, como isso aqui tá indo. Proposta, aquela fase foi bem curta. Ok, tudo bem. É, novamente... Olha! Bem que podia ser, tipo, a música... Americana, uh, Good Future, de Stardust Speedway, só pra dar uma variada, né? Tipo, essa, essa música já foi excessivamente remixada aqui, eu vou somente uh, dizer, porque yeah, é verdade, já, já cansou. É como escutar um remix da primeira música uh, de Super Mario World pela enésima vez. É tipo... Já tá saturado. <risos> mas, ok, então, Atomic Destroyer está no espaço. Eu pensava que simplesmente estava imediatamente uh, depois... Se fosse uma base subterrânea, mas certamente não é o caso. Ok, então, Atomic Destroyer está na hora da gente acabar com o Eggman aqui. Me pergunto se isso aqui vai ser um... Interessante. A propósito... Bom remix. Oh yeah! Tubos da Aspect. Eu acho que, tipo, tinha mais deles... Uh, no jogo original, mas aqui, tipo... Nem tanto assim. Ou simplesmente não prestei atenção. O que é bastante possível. Ai! Pensei que o meu time estava bom. Ele não estava, como vocês puderam perceber. Ali, mas... Tem algo sobre... Tem algo sobre esse lugar inteiro que tá me lembrando... Da fase... Uh, da máquina de garra Uou, wow! olha essa mistura De Egg Robo com Robô série E100 isso, isso é um design Isso é um tremendo de um bom design um, Aqui que quer dizer algo Yeah, Toy Story A fase do garra Tinha, tinha algo pré-renderizado Sobre o design daquela Game que me fez Me lembrar de lá Agora, se, tipo, de repente, moedas começarem a ser arremessadas contra a gente, isso vai ser algo... A propósito, não pense que eu não percebi uh, que isso é uma maneira inteligente de reutilizar... Uou, oh, nem tive oportunidade de reagir ali. Oh, não! Uh, maneira inteligente de reutilizar aquela gimmick uh, que faz você perder tempo novo da morte, mas... Uh, pois é, yeah, extremamente gostando disso Enfim, isso aqui vai ser tipo Uma fase com tamanho de uma fase normal Ou vai ser algum tipo de super evento Porque eu acredito que isso vai acabar sendo Algum tipo de super evento A propósito, hashtag Trauma de uh, Wing Fortress aqui E é, yeah, isso aqui tá sendo uma mistura Daquela sessão de Wing Fortress com a sessão correspondente de Flying Battery. Mas, ok, isso é interessante, com o Fang ali em cima e etc. Uh, se você cair ali, você morre ou existe uma oportunidade de se recuperar? Ok, então, agora o Fang está lutando contra o Metal Sonic. Por quê? Eu não sei. <risos> Provavelmente é algo que a gente vai descobrir. Eu acho que o personagem alternativo vai ser simplesmente... <risos> Bom, tchau, Fang. Você que se salve aí. Uh, eu acho que o modo alternativo vai ser genuinamente uh, alternando entre Knuckles e o Fang, ambos jogáveis, o que vai ser fantástico. proposta propósito dessa tela me lembrando, uh, novamente, Keorix, aquele chefe de Ok! Eu me lembro dessa luta, no entanto. Ok, como é que isso aqui vai uh, funcionar exatamente? Oh yeah, a música uh, é extremamente horrível. No jogo original. Uh, certamente está sendo melhorado. Sonic Defenders? Aprovo tremendamente. Pera aí, eu posso usar o Tails aqui. Oh, ah, não! Posso usar o Tails para atingir o Metal Sonic um pouquinho mais ali, né? Quando ele estiver ali em cima. A resposta é sim! Yeah! E a resposta, ok, uh, Sonic, bom trabalho. Ei! Hey! E agora, bom, é yeah, um pouquinho da música americana, mas... Bad Future. Quero, quero que o Good Future seja utilizado. Good Future, nossa senhora, não sei, fala palavras de vez em quando, ah, mas é yeah, ok, certamente, bem mais fácil do que a versão original dessa luta. E é simplesmente se tornou o chefe de Act 1, ao invés de ser o chefe do Act 2. Oh, ah, yeah. é, pelo que eu me lembro, são tipo três lutas seguidas. Uh, então, a gente vai simplesmente ver o que raso aqui. Ok, então Sonic Tails fazendo um pulo 3D ali. É interessante. Ok, então. Ei, é, olha. Uh, será que a gente vai ter limite de gravidade aqui? Ou será que o jogo vai se segurar e resistir à tentação de fazer isso acontecer? Eu não sei, mas. Yeah. Sinto que essa... O, o action foi relativamente curto, para falar a verdade, mesmo incluindo o Chef chefe Bom, Eggman está literalmente aqui e ele está com a Esmeralda Cinza. Ok, então, Esmeralda Cinza casualmente agindo como... Ou! Oh! Porta de castelo final de Yoshi's Island. Ok, isso é interessante. A propósito, até agora eu não percebi nenhuma mola de ponta-cabeça, então, parabéns, designers, por ter o um mínimo de atenção aqui. Isso aqui está me lembrando mais ainda do jogo do Toy Story do Mega Drive, agora, com aqueles pistões. É, yeah, certamente. É isso do que eu sou lembrado. Ah, isso aqui é uma parte onde, se eu estivesse utilizando o Tails, eu poderia ignorar bastante, não é? Eu poderia fazer isso. Proposta: aquela porção de level design ali mais automatizada me lembrou de Egg Rocket. Do jeito que você simplesmente vai da esquerda para direita e etc. É algo. Será que eu vou ter que tipo, fazer as três sessões? Ou é simplesmente você escolhe uma, chega até o fim, as outras sessões são para quando você retornar com. Outros personagens ou sei lá o que. Eu não sei, mas... Yeah, eu acho que foi a terceira que eu peguei. Tenho que prestar atenção nisso. Uh, pra ver... Oh! Não, a gente voltou aqui pro Checkpoint. Foi o 2, pra falar a verdade. Ok, a gente tem que simplesmente fazer tudo. E yeah, é ok uh, fazer... Bom, eu ia dizer que... Ah, fazer... Oh, não. A fase final do jogo Sonic. Ok, eu tenho que parar de agir feito um idiota. Meu, não é exatamente algo comum aquilo que é acontecido, mas enfim. Isso aqui é simplesmente um castelo do Bowser, eu ia dizer, ah, esquisito. Só que é literalmente assim que funciona a última fase do Sonic Pain, né? então tem precedente e precedente oficial ainda por cima, mais é, tem até grinders no chão te atacando, só falta, tipo, o Sonic ter um pulo giratório capaz de repelir as coisas, a propósito, não, eles não resistiram, ai, eles não resistiram à tentação de simplesmente uh, fazer a gravidade se inverter, se você tem uma fase no espaço, você tem que fazer a gravidade se inverter, LA. A propósito, eu tô indo tipo, um pouquinho rápido demais e batendo em tudo. Eu acho que o jogo deixou bem claro que esse lugar aqui não é uma zona amigável pra drop dash, então yeah, eu deveria uh, respeitar isso. O que é aquilo? Aquilo parece o tipo de bola de espinhos que você pode acertar lateralmente se você for preciso com seu pulo. Mas eu não vou me preocupar em testar isso. Aquilo foi uma interação incrivelmente esquisita, que mais ou menos parecia uma interação de Sonic Roads, mas ao mesmo tempo não. Propósito, eu não tenho anéis. Isto é um problema em potencial. Como é que aquilo quebra? Eu não sei. E quer saber? Tanto faz. Não me interessa. Está na hora de pegar a terceira porta aqui. E yeah, eu permaneço sem anéis. Tô vendo... Ok, aquilo ali em cima não era nada, era somente decorativo. Salta, exata... Ou oh, não! Bom, estou novamente sem anéis. Novamente estou aqui para pedir ajuda. Tipo, anéis. Eu preciso deles e... Ok, o meu instinto seria fazer um spin dash para passar por ali, mas isso não é coisa mais inteligente do mundo de se fazer tipo ok tenho que me preocupar em deixar tudo razoavelmente só yeah, yeah, desacelera desacelera que assim você sobrevive ok e a gente conseguiu mais anéis ali mas mesmo assim eu vou continuar ou oh, ok isso ah, eu podia ter feito aquele pulo eu digo perfeitamente sabendo que se eu tivesse feito aquilo provavelmente não teria dado completamente certo eu não sei tanto faz. Ok, provavelmente teria dado certo como eu semi-provei ali. O timing provavelmente não é o mesmo. Mas tudo bem. A esse jogo tem bastante mola invisível. Provavelmente mais molas invisíveis do que o Sonic Forces. Que tipo, é coerente com a versão original do jogo. Que também tinha muitas molas invisíveis. Tem alguma coisa aqui atrás? Sim, é claro que tem. Ah, uh, propósito, esse lugar aqui é exatamente estruturado como o começo de Hydro City 2 uh, E agora nós podemos ir na parte 4, que é diretamente pro chefe Esses efeitos de parallax são incríveis Ok, o que é que vai acontecer aqui? Um elevador Certamente não é o que eu imaginava uh, Sejam bem-vindos A fase do Boomer Quanger. Não sejam pegos pelos espinhos no teto Isso seria bem ruim Certamente... Oh, a gente vai lutar contra um desses Egg tipo... essa Fortes? Não oh, tem um... Ele não é exatamente Forts, assim é mas a gente tem um escudo. E eu não imaginei que ele fosse atirar de... Uou! Não tinha percebido aquela onda de fogo ali no chão. Ok, tudo bem. Ah, a propósito, eu imediatamente agora estou tendo... Flashbacks terríveis daquele chefe de Shadowhead. <risos> o que certamente é o que... Oh, você pode atingir ele naquela oportunidade. Ok, seria legal. Ah, não tente. Viu? O Tails sentou! E olha o que aconteceu com ele! Anakin! Don't try it! <risos> ok, tudo bem, vamos ligar aqui em frente e eu espero que eu não acabe caindo vergonhosamente no chão, coisa que não vai acontecer, porque tipo, tem. Tem chão aqui e está tudo perfeitamente ok. Exceto que o chão não nos acompanha, então isso não Oh. Vocês viram a bandeira que o Sonic estava interagindo esquisitamente ali? É, aquilo foi esquisito. Isso eu não posso negar. E ele está de volta. Ah, eu vou ficar aqui no centro. Só que eu meio que... Oh, ok. Ele simplesmente não fica mais uh, preso na minha posição. Ótimo. Ok. Um, dois, três. Ok. Maravilha. Só seis pancadas. Uh, oh, tinha uma... A esmeralda estava dentro dele. Ei. Hey. O Fang pegou a esmeralda. Como um raiz o Fang tem reação melhor do que o Tails. Tipo, aí pode ser... Ah, o Sonic não consegue alcançar, mas o Tails consegue voando e etc. Oh! <risos> no momento que o Eggman decide fazer uma armadilha efetiva... É, não, é o Sonic que ativa a armadilha. <risos> é. Oh, pra falar a verdade... Se você for eventualmente jogar com o você provavelmente luta contra o Sonic e o Tails, o que vai ser incrível. Ok, então nós temos o último chefe. Pensei que a gente fosse ter aqui o Metal Sonic mais uma vez, mas certamente não é o caso. A propósito, uh, essa música aqui... Sei lá, tem algo sobre ela que poderia... Uh, ser Siva uh, de tal maneira que parecesse uma música de Star Wars, tipo... Oh, não! Tinha fogo no chão. Tipo, imagine essa música no estilo da Marcha Imperial e você provavelmente vai entender o que eu estou dizendo. Bom, especificamente a versão original da música aqui. Essa já é uma versão uh, melhorada. Enfim, eu já estava sendo uh, agressivo demais aqui e agora eu estou sendo agressivo de menos. Uh, Sinto que era para ter algum efeito ali... Além de simplesmente ser um timer independente, mas tudo bem, não tem problema. Fogo. Eu consigo desviar. Ok, tudo bem. Agora eu só tenho que atingir ele na lateral. Certamente isso aqui é muito mais fácil. Muito, muito mais fácil do que a versão original desse chefe. Ok. Uou, fogo. De novo. Checkpoint. Oh, isso é diferente. Oh, na verdade não. Eu tinha esquecido que isso era algo. Oh, yeah! eu tenho que... Peraí, não, não, não. Eu não estou sem inteligente. Ok, consegui atingir ele aqui. E agora consigo atingir ele aqui. Yeah, yeah, yeah. Isso é uma maneira melhor. Oh, não. Perdi meus anéis. Uh, isso é um problema. Ah, tudo bem. E yeah, atingi ele aqui. E agora... Atingi ele aqui. Na, Eu fui agressivo demais. Ok, tudo bem. Sem problemas. O jogo tá dando muitas chances. Então... Peraí, isso aqui. Oh! Pensei que eu podia ser essa agressivo? Oh, mas eu posso, certamente posso. Continuo podendo. Isso é uma maneira brilhante de executar esse conceito de chefe. Uh, ok, mais uma vez. E ok, quantas pancadas eu consigo? Que? Ah. Uh, hum. quantas pancadas eu consigo dar nele ali até uh, eu precisar trocar de lado? Não sei. Meu, as hitboxes... Oh, isso foi triste. Eu ia dizer que as hitboxes aqui são bem generosas em seu favor, mas tipo... Às vezes você simplesmente atinge os espinhos e não muito que possa ser feito sobre isso. Ok. Ah, eu podia ter atingido ele ali. Não. Ok. Simplesmente, casualmente, atinge ele aqui. Yeah. Agora atinge ele aqui... Um, dois, ok, valeu, Tails. Oh, não! Eu preciso desse anel. Ok, tá tudo ok. Oh, não, eu preciso desse anel. Ok, Deus, se você. Ok, eu não precisei do Tails. <risos> Isso foi menos que ideal. Uou, <risos> o que foi aquela velocidade? Isso foi completamente absurdo. Momento Sonic 2, breve. Oh, então ele simplesmente vai na plataforma. Não, dessa vez não. E nós temos uma esmeralda e. Agora é o momento onde vai ter um, um novo último chefe surpresa aqui, né? Oh, o Knuckles estava preso. Ok, eu acho que isso acontecia no original também. O Knuckles arbitrariamente ficava preso. Eu não sei, mas... É, ok, chefe de Super Sonic. Provavelmente. Oh, yeah! O Metal Sonic ainda não tinha explodido, eu tinha esquecido Oh não, eu estou fazendo fang de refém. Oh, ok, bem brevemente <risos> Bem, bem brevemente Ok, simplesmente vai ficar Sendo Ok, não, não, não, isso aqui é uma oh! oh Yeah, isso aqui é uma luta onde você Inevitavelmente perde aqui Ok, isso aqui é tipo A abertura do Sonic Forces Mas, ok, esmeraldas Oh, ele pegou as esmeraldas e agora ele está com um monte de esmeraldas com eles. Uh, Metal Sonic, isso aqui é meio que burrice. Você deixou o Sonic com esmeraldas perfeitamente utilizáveis ali. Espera um momento. Isso aqui é simplesmente o design uh, do... Do... Sonic the Fighters vagamente alterado. A propósito, legal teu trabalho de equipe ali no final, mas... Ah, uh, yeah, o Sonic foi definitivamente uh, bem nocauteado ali naquele momento. Mas, ok, beleza. Uh, estou curioso pra saber como é que esse chefe vai ser. Tipo, uh, seria legal ter mais uma luta de Super Sonic que não fosse simplesmente voando. Mas isso provavelmente... Yeah, não, a, a luta contra o Metal Sonic foi voando, então só, só faz sentido. Ok, vamos ver qual vai ser a qualidade de Final Trouble, <risos> ok, isso é a base do nome. Ok, os controles são uh, ab absolutamente idênticos ao que você imaginaria e... Ok, isso aqui seria um momento... Oh, espera um momento. Yeah, ok, tudo bem. Uh, Super Sonic é o cara que reflete, tipo, meio que esquisito o fato do Super Sonic... Uh, principalmente atacar ou oh, a propósito quando você reflete imediatamente vai na direção dele ao invés de você ter que mirar o que é algo que eu certamente aprovo mas enfim como eu ia dizendo uh, o Super Sonic apesar de tudo ou oh, não não pega seus anéis apesar de tudo, ele mais ataca refletindo coisas do que Realmente atacando. É certo que eu tô atacando diretamente aqui com testes, então... tá tudo ok. Oh, e a gente tá descendo para atmosfera ao mesmo tempo. Uh, uma ligeira inspiração de After the Sequel. Aí, provavelmente... Talvez. E yeah, é ok, eu eu gosto dessa luta. É uma boa luta, certamente. Pera aí, já? Ou vai ter alguma segunda E yeah, é, vai ter uma segunda forma. Simplesmente... Ok, isso é um design certamente. Uh, Metal Sonic tentando ser uh, Metal Overlord antes uh, de Sonic Heroes, só que depois, tipo, antes cronologicamente. Uh, numa cronologia específica de fangames. Olha, não questione. É melhor dessa maneira. Ah, não sei o design dele ali. Ele. Eu simplesmente não se parece nem mais com o Sonic aqui neste momento. E, oh, peraí, eu acho que é melhor... Ok, e agora ele está maior. Ah, o incrível poder canon do Metal Sonic de aumentar de tamanho, como foi demonstrado uh, em Sonic Forces. Eu devo parar de ser literalmente atingido o tempo inteiro. É uh, meio que importante, mas olha, as hitboxes deles são imensas. Quer dizer, é bom para mim... Mas é ruim pra mim. Será que a música acelera se eu ficar com menos de 10 anéis? Eu acho que eu já fiquei com a quantidade, mas isso... Ok. Lembra quando eu tinha dito que era melhor... Ok. Tipo, leva pra... atinge ele, desvia e atinge novamente. É só isso. aí, tem mais? Oh! Ok! Tenho que apertar o botão! Não imaginei que fosse ter tipo um final... Quick Time Event, mas... Ok, isso aqui é basicamente tipo um final de um... Jogo do Kirby moderno. <risos> Com... Não, pra falar a verdade, muito menos exagero do que um... Final de um jogo do Kirby moderno. Vamos ser honestos sobre isso. E é, olha, esse sprite que a gente vê por poucos segundos no final do Sonic 2. Peraí, é no final do Sonic 2 que tem esse sprite exato ou é depois eu não sei mais yeah, eu já vi os créditos na no readme no arquivo de texto imagino que isso aqui não vai ser os créditos mais longos do mundo simplesmente por causa disso tipo olha só a velocidade que o texto ah, não é super devagar agora que eu tô pensando Posso essa letra aqui é a fonte do Sonic Advance, na é verdade? Acredito que sim. Mas é isso, foi ótimo, simplesmente excelente, não foi longo demais. Tipo, só teve, na verdade, uma fase nova inserida no meio e uma fase... Ok, tiveram, teve vários acessos colocados, mas... Nada uh, completamente original aqui, além da, do ex que também não é completamente original, é baseado na né, Skybase do Sonic Jogo do Master System. Mas é, yeah, isso, aqui, isso aqui é um trabalho tremendo. E olha, seria excelente ver os outros jogos do Master System serem refeitos com este nível de qualidade. Quer dizer, tipo, Sonic 1 e 2 do Master System tem seus próprios remakes, mas, tipo, eles continuam sendo em estilo 8-bit, então só semi-conta. Conta como remake? Conta. Conta como um remake do nível de Sonic Triple Trouble 16-bit? Gritantemente, não. Porque não tenta ser mais. Ei, tem Cliff. Inclusive uma tradução para... porque eu nem tinha prestado atenção nisso. Mas, para falar a verdade, faz diferença. Esse jogo só tem uh, texto contextual nos menus e etc. Não é como se os personagens estivessem co... falando coisas. <risos> e agora eu estou pensando, tipo... Uma coisa que eu sei sobre o Sonic Commons é que ele é aparentemente completamente dublado. Agora tô imaginando se ele vai eventualmente ter dublagens completas em outras linguagens. Seria potencialmente hilário. Com Andrew no final, é claro. Uh, me pergunta exatamente uh, se o fim. Ah não, tô confundindo com o Sonic Chaos, que tinha o fim completamente anticlimático se você não tivesse coletado todas as esmeraldas. Uh, nice. e yeah, ok. Simplesmente foto do Sonic que eu tenho aqui. Obrigado por jogar. E o que nós acabamos de liberar? O Knuckles. E yeah, sem surpresas. Ok, você pode jogar com o Knuckles no modo história ou free play. Mais um ponto de educação. Você pode jogar com o Fang no free play. Ok, simplesmente os dois. Ei, hey, olha, eu vou jogar esse jogo mais duas vezes, no mínimo, quem diria.